Eu quero começar a meditar, mas eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo, como que eu faço? Oi, eu sou a Lígia Costa, idealizadora do TGI Today, e hoje eu tô aqui com a especialista em meditação, Malou Fuxuber, e... A pergunta que eu vou falar para ela é exatamente uma que vem sempre muito para mim. A gente sabe, eu já ouvi falar muito sobre meditação, a gente entende todos os benefícios, mas como fazer para encontrar tempo? Né? A gente é super ocupado no dia a dia, a gente tem mil coisas para fazer, mil tarefas, mas como que eu encontro tempo para também meditar? Ah, eu adoro quando me falam isso, eu isso <risos> na minha caixa de e-mail várias vezes, essa pergunta chega sempre pra mim. E assim, a minha resposta pra isso, né, é que se você não consegue tirar nem 5 minutos pra meditar, programa 10. Ok? Porque essa pessoa que não tá conseguindo tempo pra meditar é a pessoa que mais precisa. E precisa por quê, né? Quando a gente começa a falar da questão tempo, não é o tempo que é a questão. Não é o ponto. O ponto é exatamente a falta de espaço interno. Você está tão sobrecarregado, você está tão na pilha, que o seu, é como se fosse o HD de um computador, né? ele está lotado. Então você não consegue processar as informações e fazer o que precisa ser feito. Então o que você precisa fazer? Quando o seu HD está cheio, você limpa o seu HD para você poder botar coisas novas e fluir, né? E fazer processar o seu trabalho. E é exatamente isso que a meditação vai te ajudar, a limpar, a abrir espaço dentro de você para que você tenha uma percepção do tempo diferente. Né? bacana Porque o tempo que você tem é o mesmo que o um cara que Qualquer medita um. duas horas por dia tem. Né? São as 24 horas. Então é o seu senso, é a, utilida, a utilização que você está dando para a sua mente né, de estar ocupando e sobrecarregando, que está fazendo você ter essa percepção. Então, se você não tem tempo, em vez de meditar 5, medite 10 minutos. Agora, outra pergunta. E para quem não tem tempo, como ela pode começar a fazer isso? Na verdade, é um hábito todos os dias no mesmo horário ou não? Pode ser né, de acordo com a disponibilidade? Como que seria? Olha, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente sabe. E por que que eu falo isso? A gente às vezes fica pensando, não, tem que meditar em tal horário, tem que ser sempre no mesmo horário, tem que ser 20 minutos e tal, e acaba que a gente não faz nada. Então a minha dica para você é, qualquer minuto que você tenha, que você esteja numa fila do banco, que você esteja sentado esperando alguém, em vez de você ficar pensando, eu tô aqui esperando, simplesmente traz a sua cabeça de volta para cima do pescoço, feche seus olhos e sente, eu estou aqui, e respira, observa a sua respiração que já é comprovado que esses pequenos minutos de presença durante o seu dia já muda já muito essa, toda essa a sensação diferença. de sobrecarga que a gente tem. Bacana. E eu acho que o mais legal, sabe aquela história, você está na fila, ou você está eventualmente esperando alguma coisa acontecer, se você conseguir por ali já são os cinco minutinhos. Exatamente. Se você fechou, você fecha o seu olho. Você sabe que ainda tem uns minutinhos, né? Ao invés de entrar no WhatsApp. Que não de pode. Viu, é a próxima <risos> mensagem, né? Bacana, Malu. Tá bom? Aproveite Super o seu tempo. Legal, muito bom. É, eu sou a Lígia Costa, assinem aqui o nosso canal do YouTube que a gente vai trazer muitas outras dicas para vocês com a ferramenta de meditação com a Malu. Até a próxima!